Muito bem, muito bem pessoal, chegando por aqui com vocês mais uma vez, né? É muito bem. Hoje é para mostrar a todos né? é, como se configura aí o Rádio Zara. Há né? é, algumas dúvidas aí, inclusive, é, que os, o pessoal tem ligado e perguntado. Né? E eu por telefone não vou dar informação, não. Né? Isso é meio complicado, né? Às vezes você está no meio da rua. E atendendo o telefone, a pessoa quer que você explica como faz, né? É, é aquela história, né? É aquela história. É, eu tenho gravado poucas videoaulas ultimamente no canal por causa disso, né? Que a maioria das pessoas que procuram videoaula só quer só interesse para si próprio, né? É, a pessoa não se preocupa aí em nem deixar um like aí no, no vídeo aí para ajudar a gente. Muitos têm até ligado para a gente, né? É para pedir... É, pedir informações pessoalmente pelo telefone, né? Olha só e não se preocupam em ajudar o canal, não se preocupam em se inscrever, enfim, né? Tudo que você tem nas mãos gratuitamente, geralmente tem uma outra forma, né? De é, da pessoa é, a, a pessoa recompensar, né? Quem está fazendo isso, né? É, então você se inscreve no canal, né? Se é a primeira vez que você está aí assistindo, se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha e deixa passar as propagandas aí, né? É na hora que aparecer as propagandas, né? tem gente que é tão ignorante que está aproveitando da informação, ainda fala, né? É ainda fala, ah, eu vou cortar essas propagandas, isso aí perturba né? Isso aí é que paga o nosso salário, viu? É isso aí é o que paga o nosso salário. Olha, olha só. Olha só o teu pensamento, você só quer para você, né? Você acha que o professor aqui vive vive de vento, né? Não é bem dessa maneira, gente. Vamos pôr a mão na consciência e eu passo aí para você uma informação que vai te servir e você também me ajuda aí, né? Deixando o seu like, deixando aí a sua inscrição no canal e também deixando as propaganda rodar, tá bom? Vamos lá, vamos para a aula de hoje. Hoje eu vou ensinar para você mexer um pouquinho aí com o Zara, né? O Zara Rádio, aquele tocador de rádio, né? é o melhor, né? O mais simples, o mais humilde e que, aquele que todo mundo usa, tá bom? É, muito bem, não se esqueça de se inscrever no canal, viu? É, não se esqueça. Vamos lá para o Zara Rádio, então? É, vamos lá, aquele abração para você, né? Você que está me assistindo aí, não vou fazer igual aqueles bobalhão que sempre fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, para que palhaçada, né? é Simplesmente a minha saudação a todos. Não importa o horário que você está me assistindo. É dessa maneira que funciona, né? É, tem muita gente aí que gosta de ser palhaço de circo. É o mínimo que se pode pensar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem, né? Aqui está o famoso Zara Rádio. Quando você instala ele, né? É, tem algumas funções aqui que tem pessoas que estão tá se enroscando de maneira, de tudo quanto é maneira, né? Para poder é, achar as funções, achar como que é, se configura ele. Por exemplo, ó, isso aqui é a hora certa, ó. Olha aqui. Está vendo? 9 horas é. e 48 minutos. Isso, exatamente, né? 9 horas e 48 minutos é o horário que nós estamos gravando essa aula aqui. E principalmente né, para as pessoas terem uma visão meia baixa, né, igual o professor. O professor tem uma visão um pouquinho meia baixa, aí eu vou ensinar uma coisa muito importante para você. É, a primeira coisa que você vai vir aqui, é, deixa eu pegar uma, alguma coisa aqui que não tenha direitos autorais, né, para poder não me ferrar minha aula depois. Vamos colocar algo que não tenha direitos autorais, só para dar um exemplo é, o meu microfone está um pouquinho longe aqui, você não repara não É dessa maneira que funciona isso aqui ó Essa, Esse fundo aqui é preparado para isso, né? Você vai colocar uma música aqui, no caso Aí, às vezes você fala, poxa, mas eu tenho uma, um problema de visão Que às vezes não dá nem para enxergar direito, né? É, o título da música Você vai vir aqui, ó Ver fonte da lista tá vendo aqui, ó Vamos lá de novo, ó, devagar em ver, fonte da lista. Aqui você vai regular o tamanho, o tamanho aí das letras, né? E pra você, pra ficar mais fácil para você trabalhar. E também da fonte, né? Olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, você vai colocar essa aqui. E digamos aqui, eu coloco aqui a número 20. Vamos, vamos ver que tamanho que ficou, olha aqui, ó, que legal, ó. Ó, fica perfeito, né? A pessoa que tem pouca visão, ele pode colocar desse tamanho aqui, ou também um pouquinho maior. Qual é o problema? É para você usar, né? Vamos colocar 24 para ver como é que fica. Olha só que maravilha. Aqui você aumenta a fonte ou diminui no tamanho que você quiser, né? Tá vendo? É, a pessoa às vezes tem um pouquinho, visão meio baixa, né? E fica aquele sofrimento, né? Só porque o tamanho original do programa é pequenininho, né? É, não precisa ficar sofrendo, não, né? Você pode colocar o tamanho que você quiser. Olha só. Vamos voltar lá. Caminho, tamanho da ponte, né? É, olha lá. Tá vendo? Você pode mudar também, né? O modelo da letra. Vamos colocar essa aqui, ó. Por exemplo. Olha só. É, você pode é, colocar aquele estilo que te agradar, tá bom? É para ficar melhor para você trabalhar. Que geralmente quem faz rádio aí, né, é aquela correria, né, é para atender ouvinte, atender, jogar música e outras coisas mais. Quanto mais fácil ficar, melhor é. Você instalando o rádio Zara, é a primeira coisa que você vai fazer, não é, é? Eu comecei aqui da fonte, né, que é o título aí do vídeo, é, da capa, né? Que é o vídeo eu vou colocar outro título. Mas primeira coisa que você vai fazer quando você instalar, você vai vir aqui ó, tá vendo aqui? Você vai abrir essa plaquinha aqui, você vai configurar essa plaquinha ó, você vai no geral, aqui vai, é, no meu caso né, o meu tá instalado. Aqui vai vir tudo sem marcação aqui, você vai marcar todos esses, essas plaquetinhas aqui ó. Tu vai marcar tudo aqui ó, vai vir tudo desmarcado, você vai marcar aqui, entendeu? Deixar marcadinho. Aqui você vai digitar o nome da rádio. Para ficar legalzinho. Aqui está em português. Né? Procura um, um Rádio usar que esteja em português para melhorar para você. Para não se dar problema. Aqui atenuador. Você vai vir aqui. Aqui você não vai mexer em nada. Tac, tag, tex. Não vai mexer em nada. Explorador. Aqui, se tiver algum desmarcado, você vai marcar todos, para ele não dar conflito e deixar de tocar alguma coisa. Esse sistema aqui, você não vai marcar nada, vai deixar do de jeito que está. Aqui também, controle de volumes, também não mexe em nada. Detector, não vai mexer em nada. Senha. Tá, esses aqui, essas caixas aqui, precisa estar todas elas marcadas, igual estão aqui. Se o teu tiver algum desmarcado, você marca. E aqui também, isso aqui é outras áreas que não, não compete mexer. E se tiver tudo marcado assim, beleza. Aí você vai vir aqui e salvar. Salvou, beleza, né? O teu Zara está pronto, né? É, está pronto para poder tocar. Ó. E assim por diante, né? É assim por diante. Está prontinho, prontinho. A temperatura. Às vezes você quer deixar o um negócio mais chique. É... Ah, mas você fala, poxa, mas ele pega a temperatura na internet? Não, é um outro esquema. Eu, eu mesmo passo o sistema manual. Quando eu acho que deve. Olha aqui, ó. você vai clicar aqui. Vai ver no seu celular aí quantos graus está a sua cidade no ato, né? E digamos aqui que esteja é, 7 graus, é claro. Né? Só se for, for na geada para estar 7 graus, né? Olha lá, ó. nós colocamos aí 7 graus, você clica OK depois você está fazendo o programa, simplesmente você clica aqui no vermelhinho. 7 graus. Está vendo lá? Ah. 7 graus. É, você pode pôr o número que tiver, né? Por exemplo, aí você está. 13 graus, no caso, ó. Aí você vai lá no vermelhinho. 13 e... graus. E assim por diante, né? É assim que você controla. É... No caso das vinhetas, as vinhetas não tem só esses lugares aqui para você pôr vinheta, ó. São várias paletas. Aqui são nove paletas para você colocar vinhetas. Olha aqui, você vem aqui nos vinhetas Tá vendo aqui, ó Nove paletas Mas aqui você põe Editar vinhetas São nove na frente E mais São dez ao todo, ao todo Dez de nove Olha aqui, ó Você mudar de número aqui As outras estão vazias, ó A número dois A número três e a número 4. Ah, mas eu não entendi, né? Parece que, é, que passou tão rápido. Vamos lá de novo, ó. ó. vinhetas. Aqui a primeira paleta está toda preenchida, você pode ver aqui. Aí eu vou em editar vinhetas, ó, a primeira está toda preenchida. Mas aí eu quero deixar essas, essas vinhetas aqui, eu quero colocar na segunda etapa de paletas. Aqui também está toda preenchida, né? Aí eu vou lá e coloco na terceira Olha aqui, ó Sem mexer nas vinhetas que estão aqui na frente Vamos clicar Na número 1 um E clicar nessa vinheta aqui, ó Ah, mas cadê a vinheta que eu Que eu coloquei aqui Ela está na terceira Você vai vir aqui Você vai colocar a terceira Olha lá, cara. Olha aqui, ó Tá vendo, ó está aqui ó. a música que você ah, quer já... ouvir é tá aqui enfim são nove lugares para você colocar vinhetas e são dez paletas é muito fácil é, eu vou repetir de novo aqui ó eu vou por exemplo eu vou colocar uma vinheta é... Aqui na primeira fase, né? Aí eu vou, vou substituir essa aqui. Inclusive, vou clicar em cima. Quando tem uma vinheta, se você quiser substituir, é só fazer isso. Clicar em cima. E clicar em cima aqui da vinheta. Ó. Ok. Tá, aqui. Vamos passar para. Olha aqui. Ó. Tá vendo? ó? É dessa maneira que você coloca as vinhetas sem problema algum, né? É, aí você coloca a música para tocar. E um detalhe muito importante, né? Um detalhe muito importante é, é o sistema pode ser controlado tudo pelo teclado do computador, né? Tem muitas pessoas que... Quer, quer insistir naquele sistema antigo, né? Aquele sim, sistema pré-histórico, play play né? É da época dos dinossauros. Você fica baixando, e levantando na mesa. Se você quiser continuar, beleza, né? Eu mesmo, eu, eu controlo tudo através do teclado do computador. Olha aqui, ó. Por exemplo, ó, Eu vou acionar essa música aqui, ó. <música> Agora eu aperto a letra T do teclado, Olha, olha dá uma escutada. Olha. Você viu que baixou o fundo, né? É, baixou. Fica debaixo da voz enquanto assim, você está falando. Aí eu aperto a letra T de novo, ó. A letra T apertada, a letra T desapertada. A letra T apertada, a letra T desapertada. Você pode essa parte aqui abaixo ó, aonde está a setinha aqui ó tá vendo ó? e é assim que você trabalha através do teclado através só do computador sem precisar mexer na mesa se você tiver um, um microfone que tenha é, lugar para fechar é, o microfone fechar a sua voz é muito fácil eu mesmo por muitos anos eu trabalho só através do microfone é, aliás, e o teclado, não mexo na mesa de som, a mesa de despesa de som inclusive fica longe da minha parte de computador. Muito bem, quem mais, quem mais aqui que nós é, precisamos aqui dar uma passadinha rápida, né? É que o pessoal muito comenta, muito. É, pede para explicação. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Vamos lá, editar, editar, ver. Olha só aqui, aqui também, ó. Às vezes você coloca a música aqui no no, é, no Zara e salva ela, né? Mas aí você se perde tudo. Ó, onde é que está essa música que está salva, né? Onde que eu acho? Caminho completo, tá vendo aqui, ó? Vamos é, pegar o caminho completo. Aonde está essa que nós Colocamos aqui no Zara Tá vendo aqui, ó Você clicou lá Ela está na tela do computador Essa música Tá vendo aqui, ó ela Está no de desktop É, que seja na tela do computador É, aqui está dando o caminho completinho da música, né é, vamos lá, voltar lá E Clicar de novo Voltou ao normal ali, né? É, aqui você pode é, enumerar arquivos. Olha lá. Para ficar mais fácil para você, você coloca ali. Foi colocada número 1. Ó. tá vendo? Ó? Enfim, várias funções. É um programinha simples, mas muito bom de mexer, né? muito bom de mexer e praticamente aí é, gente do mundo todo é, usa usar a rádio né muito bem para você que está acompanhando aí né o nosso trabalho não se esqueça de se inscrever né não se esqueça de deixar o seu like e quando a, a propaganda entrar você não tira a propaganda né que isso aí que paga o nosso canal isso que paga o nosso trabalho tem pessoas que é tão humilde né que eu não sei eu não sei o que acontece né esses dias para trás, não, pessoa é, é, ligou para mim e tal, e em pleno domingo, em pleno, é, em pleno dia de descanso, a pessoa fala, ah, mas isso é muito bom, né, que é, as pessoas acham o seu canal e tal, porque estão acessando as suas aulas e não sei o que lá mais, gente, a pessoa não se toca, em pleno domingo, é, praticamente é, esquentando a cabeça da gente, sendo que as aulas estão aqui, basta prestar atenção, né, Basta prestar atenção do jeito que a gente ensina e a pessoa ligar para a gente, ainda perturbar o nosso momento de lazer. É, a gente fica feliz quando a pessoa liga, mas em, em horário comercial e quando é necessário. né é, Se você não prestou atenção na aula, você não aprende, não, não tem necessidade nem de você ligar para mim. Mas tudo bem, né? Tudo bem, deixa seu like aí, que vai ser... É um prazer, na próxima vez, deixar mais uma aula aí para ensinar você, tá bom? Que Deus abençoe a todos. É, um abraço para o Brasil e o mundo, né? você que está aí nos assistindo. E no canal aí tem vários vídeos né? de vários assuntos, vídeo-aulas, lugares que nós viajamos e deixamos aí as imagens para você conhecer um pouquinho do Brasil. É, dá uma vasculhada aí, são mais de 300 vídeos, vale a pena você conferir, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, até a próxima!